Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas a respeito da leitura de livros infantis, já que a gente está no mês de abril, onde se comemora o dia do livro infantil. Estamos todos nós passando por um momento muito atípico na nossa sociedade, né? esse tempo de confinamento, de isolamento social. E isso impacta não só a vida das famílias, como, particularmente, a vida das crianças. Então, a gente acredita que, nesses tempos de confinamento, a leitura literária ela cumpre um papel extraordinário. Isso porque, além de contribuir muito para o desenvolvimento integral da criança, nesses momentos difíceis em que a criança, muitas vezes, não consegue elaborar os seus sentimentos, entrar em contato com outros universos, com outras histórias, dar asas à imaginação, à constituição, né, esse simbólico que é tão importante da criança constituir. A literatura, ela acaba sendo uma excelente estratégia de elaboração de sentimentos, de identificar que aquela coisinha ruim que a gente sente que muitas vezes a criança reflete isso uh, na forma de um piti, na forma de uma agressão, de uma resposta atravessada para os pais, muitas vezes ela está precisando desse entendimento, desse acolhimento. Então, o primeiro ponto é trazer a importância do livro, não só para esse momento, obviamente, né? mas numa rotina de, da criança, uma rotina aí que vai desde a barriga, né? desde o ventre materno, do bebê, e isso se prolonga ao longo da vida, né? na primeira infância, durante a infância, adolescência, até esse adulto ser um leitor, né? se construir enquanto um leitor. Vamos tentar resgatar nesses dias em que a gente fica muito bombardeado por notícias, pelas redes sociais, indo atrás de, de, de um, pensamentos e notícias sobre o que está por vir ainda, vamos nos permitir entrar em contato com a fantasia. E isso é fundamental que seja feito em família. Então, ter o tempo de ler com a criança. Então, aqui ficam as minhas dicas para esse momento tão importante com as crianças. Não deixem de ler. Né? instituam ah, o momento da leitura em família na rotina de vocês. Né? Vocês vão perceber que a relação com as crianças, né? essa constituição do vínculo tão importante pela leitura é um momento muito gratificante.